Como abrir mais gráficos do mesmo par de moedas? Como abrir mais gráficos do mesmo par de moedas? Então, eu vou vir aqui, pessoal, em outro gráfico. Eu vou pegar um aqui é, de uma conta de demonstração que nós temos, tá? É, para Aproveitando a situação, o robô que nós trabalhamos dentro do nosso a combo assessoria robô Forex Trader, ele trabalha com compra e venda. Olha só, ele quase atingindo a venda aqui. E se ele subisse, ele atingir a compra e dá lucro, então ele lucra descendo e lucra subindo. Isso é muito, muito bom. E usamos aqui gerenciador dedicado, duplicado para trazer mais segurança. Então voltando ao tutorial, como abrir mais um a gráfico do mesmo par de moedas, estamos usando aqui o EURUSD, se você observar EURUSD eu quero abrir mais um para ver um gráfico limpo, para eu ter uma ideia melhor vou aqui na direita, esse maisinho já vai estar aqui, tá bom? eu clico, aqui eu posso estar tirando essa grade, gráfico aqui em cima grade, clico, tiro a grade, afasto aqui da, da parte da direita, aqui nesse botão Afastei, pronto. Eu tenho um gráfico limpo aqui analisando as operações do robô que estão acontecendo nesses dois primeiros, nessas duas primeiras abas aqui. Tá bom, pessoal. Posso ver essa aba limpa, esse gráfico limpo em qualquer tempo. Gráfico: M30, M15, M5, M1, tá bom. Vou deixar aqui em M1 em H1 ok então eu posso estar tá visualizando aqui posso aumentar e posso diminuir para mudar esse tipo de vela é aqui eu mudei o tipo de vela então eu assim que eu abro o gráfico caso você não esteja aparecendo clica aqui em exibir tá ativos ok se eu rolar ah, para cima o seu provavelmente vai estar assim Clica em forex Groups, encontra o seu par aqui o par que você está querendo euro SD é o que nós queremos EURUSD, clique em mostrar e pronto, aqui ele colocou para mostrar todos, né? Mas daí ele vai estar tá mostrando aqui é, a, no Forex Groups todos os pares, tá? Caso queiram, ou então só o que você escolher, ok, pessoal? Então, esse é o tutorial que já está quase pegando aqui, ó, o que nós chamamos de Take Profit, que é o lucro, tá? Aproveitar aqui e mostrar para vocês Caso desse aqui num tempo hábil aqui para a gente não deixar esse vídeo tão longo. Mas ele está quase alcançando aqui e vai trazer aqui o lucro então é, para nós. Pronto, fechou a ordem de venda. De 107 foi para 111, tá? É, 107 para 111. Então finalizamos aqui a primeira bateria de tutoriais das ferramentas e ah, vamos estar gravando mais logo adiante. Ok? Não se esqueça de dar um like aí no nosso canal, não esqueça de dar um like no nosso vídeo, né? E se inscrever no canal, tá bom? E até o próximo tutorial, pessoal. Até mais!